E agora, Celso Vernizzi. O Homem do Tempo Olá, amiga, olá, amigo. Tempo de instabilidade ainda. Muita variação nas condições do tempo. Em alguns lugares chove tudo que deve para chover no estado inteiro em poucos minutos. Foi assim na Grande São Paulo ontem à noite, pela madrugada também, com problemas. É aquilo que a gente disse. Às vezes chove 20, 30 milímetros em pouquíssimo tempo. Era para chover o dia todo, chove de uma vez só. O litoral teve chuva mais para o fim da tarde. Tem períodos de aproveitamento tanto na sexta-feira como no fim de semana. A gente vai ter períodos de sol e aproveitamento, mas durante as tardes assim instabilidades vão acontecer e pode se prolongar também durante a noite. Temperaturas elevadas, clima abafado 30 a 32 graus no litoral. Na capital também, 34 no interior e um calor danado para ninguém botar defeito. Tem gente com saudade do frio, mas vai demorar, viu? Tempo instável, mas tem aproveitamento em vários momentos. Grande abraço! O